A gente vê que o é um aparato do Estado que a gente precisa ter confiança para poder defender os direitos das pessoas, das famílias, uhum. né? a gente vê que ele é usado para outra coisa. Mas, Mas é fácil você ver safada. se a polícia teve que oprimindo alguém ou não. É? Cadê as pessoas que se você sentiram que oprimidas, tá falando, ameaçadas? Cadê? Eu ia descendo com a foice, né, na moto, para limpar o lote lá. Isso aí eles mandou parar. Eu parei. O capitão gritou, o que, é que você está fazendo aqui, seu filho da puta, essa é, é terra é hum. Falou que a morte estava presa, que eu estava preso. Pois não, Tenente? Todo lado dele. Nós temos um grupo aqui em Montes Claros, grupo Segurança do Campo, que visa é proteger todos os fazendeiros. Nós somos um grupo unidos de proteção a invasões. Tem que é Tem que a gente vai sem arma, sem nada. Nunca, nunca usamos nem uma, um porrete, nada. Já parou, gente, não tinha na bala aí. Chegou um caminhão baú. Achou que era que era coisa simples. Quando... Chegou que abriu o baú e já foi, já foi contigo. nós vamos com a bandeira do Brasil a nossa camisa escrito segurança no campo e simplesmente fazer uma proteção de corpo mesmo na paz e tentamos apaziguar não é uma o... milícia não nunca não tem uma arma muito antes pelo contrário o general faz, faz parte do nosso grupo é o interlocutor para conversar Qual o general o General Mário Araújo ele faz parte do nosso grupo e é interlocutor. Isso aí, a polícia está junto, vê que eles chama a polícia, a gente chama a polícia também. Nós já conseguimos uma patrulha rural através do General Mário Araújo, porque é insegurança aqui, então ele, ele conseguiu pelo governo um, um carro. General secretário de Estado? É. Ele, ele é aliado a vocês? É, do nosso grupo. Era, ó, ele é que fazia a parte, bem ele é bem jeitoso para ir lá conversar. O alinhamento da PM local com o fazendeiro é muito grande. Medo a gente tem, né? Porque não tem dúvida do que, que é o, o latifundiário arcaico, né? O fazendeiro arcaico que pensa em resolver tudo na bala, como é o problema aqui do norte de Minas. A cancela que estava me esperando ficava 30 metros da beira do rio. Dá para eu me pegar. Eu fui para o outro lado, que ele dá 600 metros de largura, né? Então fica mais difícil, né? Assim que eu consegui escapar da morte, né? graças ao rio São Francisco. Assassinaram um colega nesse mesmo dia, né? Cleomar Rodrigues de Almeida. Levou um tiro de doze a queimar roupa. O que mais ameaça aqui é essa questão mesmo da investida, assim, do agronegócio em assim, da, da comunidade, né? Querendo nos expulsar, né? Querendo expandir os negócios deles. Esse pedido de reintegração de posse, né? A gente sabe que gente está na área da União, a área nossa, mas continua importunando a gente, né? A lei ampara nós, famílias tradicionais. As margens do rio não é lugar de criar gado. Nós não estamos tá um metro em terra de incra, em terra de fazendeiro. Nós estamos reivindicando a terra do governo federal, a terra aqui no qual a gente nasceu, cresceu. A história de lá de fundo é a história do fazendeiro, grileiro, que compra um pouco na parte dos documentos e o resto ele toma na mar. Prometeu até tiro para nós aqui. Aí minha mãe foi falou assim, Ave Maria. Aí a foi falou assim, Ave Maria não, Maria é o tiro nessa testa. medo né a gente não diz que a gente não tem medo a gente põe a fé em Deus tem um medo né até porque que a conjuntura atual tá muito favorável né matou pronto, aí bom aí não tem nada não então a gente tem muito medo ainda né com esse novo governo aí a gente entende que deu força assim, aos inimigos os que os latifundiários as pessoas que se se denomina dono daquilo que ele nunca foi e aí eles vêm para cima Vem com tudo mesmo. Anda ultimamente armado e mostrando que está armado. Nos ameaça com um helicóptero, manda recado pro vaqueiro. Agora começou a aparecer um tal de uns drones aí que a gente não sabe de onde é que vem. Vem junto com a polícia, nunca vi aqui no município, em lugar nenhum. Um fazendeiro ou um gerente, ou seja, quem for, vim junto com a polícia fazer uma ocorrência, fazer um, um B.O. tirar Duas geladeiras, viu? Vai arrancar a telha. Simplesmente eu estou desmanchando porque... Dizem que tem um liminar de despejo. Eles vêm e a gente para... sair, que se não sair, sai na marra. Para não acontecer isso, a gente sai numa boa. Hoje é um dia muito triste para senhor. Hoje é. Hoje eu vou falar com o senhor hoje. Eu entendi, tamo. Ué, Agora eu não sei, né, porque eu não posso trabalhar mais, porque eu tô com um problema no braço. Quatro bicos para pagar na coluna e duas hernas de disco. Aqui na perna, aqui. Tem dia que para levantar dá trabalho. E a renda que eu tenho aí é... 91 reais do Bolsa Família. Né? Eu venho para a comunidade à noite, é sempre à noite, não vem de dia, nem tanto com medo de morrer a minha vida não, é que eu sei que se eu morro, a comunidade vai ter medo. Eu só sei que a gente está perseguido, mas a gente não tem medo, a gente resiste e vamos lutar sempre, porque isso está no corre no sangue falar da comunidade para mim é falar um exemplo do meu quintal a minha infância aonde eu nasci onde eu dei meus primeiros passos aonde eu caí onde eu aprendi a me levantar caminhar aonde eu constituí minha família é isso aí é falar de algo que com palavras não dá pra se escrever, não. É mais forte que a gente.. Oh, oh, oh, oh, vou